Tá com nós, Jimmy? Tô, tô com Tá vendo, tá Aham. Uhum. A gente tenta fazer aquele lixo naquela pegada lá? Acho que você mutou, né? Mas eu dá vou. Pra dar ela, dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar. Eu vou fazer ela. Tá, então eu tanco e boto outra aqui, né? Ping exatamente no lugar, Jimmy. Aí bota uma box aqui, vamos fazer esse teste. Eu boto a box aqui agora. É aqui, aqui? Calma, tá com o ah, A gente pode testar, tá ligado? Não sei como é que é. Para eu acho você que. tem que eu dar eu um vou... hit nela, talvez. Eu, eu vou botar num lugar onde não reseta, mano, que é ali. Mas, tipo assim, essa box tem que, tem que, tem que bater numa galinha só. Senão fodeu. Ele vai bater em tudo, Jimmy, falar real pra você, velho. É lá, aí não vai dar. Você vai ter que ir lá fazer. Você vai ter que smitar esse head aí, eu acho. Como assim, é. velho? Não entendi. Tipo assim, se essa, se essa box aqui bate só na grande, ela mata a grande, tá ligado? Mas as, as duas box aqui... Tem que matar as pequenininhas tudo, tá ligado? É mesmo, se for o alvo único, ele dá mais dano, mano. Sim, sim. Foi assim que eu vi ele fazendo. Tinha que ter esmaitado a galinha, mano, mas a gente quer fazer não, sem não, esmaitar não. a galinha. É Esmaitando sem esmaitar a galinha, sem esmaitar a galinha. Ali eu smitei o red pra poder corrigir a cagada, tá ligado? Pros golems já. Oh, Ó, agora, agora, agora, agora, agora, vem, vem, vem, vem. Tô indo, tô indo. Você vai passar a Mal faquinha, cai, ali. mal cai, qualquer um. Flash. Nossa, tirei dois flash. Caralho. Boa, boa, boa, boa, boa Tá vendo? Se eu tivesse feito do outro jeito lá, eu chegava a tempo, mano Sim, sim, Se eu não tivesse feito merda, na real Tá sem dois testes, isso fica suave agora Sim, porque o cara nem riu, tem Vamos Eu agora. só posso dar engage que a gente mata o cara muito fácil Eu não vi se o Kha'Zix foi pro golem dele, mano Porque provavelmente ele vai querer me invadir aqui no rio, ó E aí, mano? O Kha'Zix tá por aqui, galera Ou me invadindo, velho Queria saber qual que é a decisão correta Vamos descobrir Porque eu fui apavorado aqui, Maquil Acho que eu vou ter que sair depois desse aqui O que aconteceu? Vai Ai, Jimmy, eu vou ter que guivar meu blue, véio. bota fé aí, pegada boronguejo. Pode pegar pode, pegar, pode pegar, pode pegar. Por que você tá ali na minha jungle, eu só morro pra ele, vambora. Oh, A do cartes a Ducarths deu boa, deu boa ele nessa. Ele tá aí? Eu... eu posso uhum, ir, eu posso vem? ir, eu posso ir. Eu vou, eu vou, eu vou, eu Caramba, vou. Caramba, ele não me invadiu, coitado, velho. Nossa, posso, coitado, ele pega esse eu aqui. tô sem smite, tô sem smite. Nossa, aí fodeu, talvez ele pegue então. Bom dia, Marquinhos. Oh, oh, joga, Oh, vira nele, vira nele, vira o boronguejo. Tá sem flash, sem flash todo mundo, no Twitch, no Twitch sem flash. Tá Foda que a Lulu não veio, mano. Joga a boxe. Mais um? Um. Eu tenho um ajuda, smite. ajuda, ajuda. Para que eu não peguei o heads. Head. Aqui, Maria. ó, você pega? Sem tá flash, linkado em mim, tá flash. linkado em mim. Tá, tá, só que eu tô sem stun. Quatro. Quatro sec? 3, 2. 1. Ai, velho, eu tinha que Matei. conseguir smitar o sapo, velho. Nossa, Nossa é ruim, o boneco do é cara é muito roubado, Eu, eu tinha que conseguir esmaitar o sapo, tá ligado? Eu ainda tentei ir pra um lado perto dele Só que não tinha range o bad, Mas O boneco do podia cara só ter é muito saído. roubado, velho é, Não, podia só ter não, não. eu gostei, gostei, eu faria o mesmo pô. Qual o campeão que você acha mais divertido no LoL? Uai, Carlos, eu gosto de, de Chaco, mano Chaco AP é um dos que eu mais me divirto, sem maldade Acho que é esse Marcos, estamos Witch, tendo que só que... sustentar a bronca, papai Tamo numa pegada só de sustentar eu a bronca Ebrigadão pelo resub, meu lindo Batei nesse cara, tipo, só eu só bater nele mesmo Fazer ele pular Ai, merda fudeu, Ah, fodeu O boneco do cara chegou de novo, velho Morri Vou ter que deixar o C, pai My bad Perdão, perdão Essa aqui, Aquilo ali eu, eu boto, eu boto minha... na minha bag E agora que a Terra tá 5-0, velho Acho que nós ainda lidamos com ela Tá de boa O importante é a Vayne ficar bem ali E eu conseguir dar uma vantagemzinha Pra esse cledão aí Vambora Ah, velho Que TP é esse, muito mano? muito chato, velho Ó, tá no Drake aqui, Jimmy Não tem o que fazer, velho se a Catarina tiver aí, é, tipo, é só deles. Mano, deixei low pra Lulu ali, véi. Se a Lulu não vai arrumar é nada. E o dragão, nós arrumamos algo nele? É, Quanto de vida a Catarina tá? Meia vida? O Kha'Zix tá zero, o Kha'Zix tá zero. Ah, safe, safe. Boa, boa, boa, boa, boa. Agora o Kha'Zix pode reto dragão, tá ligado? o Arauto na cara. Arauto, né? Exalt da Vayne, tem R da Lulu, acabou W da de startar, Lulu... Acabou de startar, Jimmy. Ele deve ter gastado o um pulo, eu tô viu? Correndo, eu tô correndo aí, eu tô correndo aí. Então ele tá morto, pô. Vai flashar. Será é que vai se faz? Eu tô sem smite. Ah, eu tô aqui. Eu tô sem R, mas eu luto em tudo, é mano. É bom pra um lutar, que... tá ligado? Eu queria eu lutar. Vai precisar de ser o R. Calma, Nossa, fude, a batalha tá enorme, velho. Calma, calma, calma. Só calma, só calma. Só tenha calma. Acho que agora sai, né? Sai, sai, sai. E se eu for folgado, Jimmy? Eu hype, eu hype. E aí, galera, o que vocês acham disso que eu tô fazendo, mano? Olha isso, galera. Qual a chance de dar ruim, mano? Eles não devem ter guardado aqui, né? Será que guardou, velho? Uh! Nice. Caralho, eu usei o juninho bem. Eu fiz muito rápido, velho. Olha a box, Jimmy. Nem fudendo, Jimmy. Nice, nice. Caralho, galera. Olha a box. Morri. Que comemorar demais morrer. Você viu o Cadu, velho? Ah, ah velho, nem fudendo que eu errei a parede, galera. Ah, nem fudeu que eu errei a parede. Mano, peguei a chute dava a Catarina, Jimmy. Só podia ter saído vivo, só controlei, mano. Tá bom, tá bom, a te dá uma ajuda você carregar. Jimmy, só vamos startar isso aqui? Só boa? Como é que é? Tô com muito medo de ter te da oh! Catarina, mano. Você oh! tá fodido aí, patrão. Tô nada, velho. Tô com meus meninos, velho. Olha lá o outro, ele vai ser solado pra ver Matou, matou, não né? <risos> <risos> Juninho é muito potente Ai, meu. ai, ai Olha lá, que é ruim, mas não tanto Link eu, liga aí eu, liga aí eu Errei tem, mas, mas tem um linkado, pixel, tem, linkado, um link, tem um por... pixel, tá ligado? Eu errei, mano Se não tem TP dela, dá pra dar hein? Né? Mas tem que ser rápido antes que ela chegue Boa Chegou, nossa a boa a box, box segurou ela uh -huh. Eu vou ter que sair vivo, tá? Vou ter que sair vivo Olha, tá deixa ela de low, pra... deixa ela low, Jimmy Teve tp, tp, TP do outro Jimmy Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai saindo, vai saindo. Você mata ela, você mata ela. Eu saio, eu saio, mata sai, ela. Sai, sai, sai, mata. Esse não, eu esse não. Eu saio. Ó, vou botar a box aqui pra você, vou botar a box aqui pra você. Falou! Falou! Falou! Ai, mano, esse poder, olha lá, olha lá, o campeão mais divertido, é chaco, mano, com o Jimmy aí corredinho, não tem como, velho É, um salvando o outro, mano, Jimmy, é aquilo, mano, um segurando o pinto do outro, mano, aí nós não vai morrer É, só, sobre assim. isso, é sobre isso Vambora, se o tá agora eu escorrego, Marquinhos, aqui Raul Costa, aqui é a dá última, tipo, pai, dá pra, um negócio, dá pra, dá pra um fazer o negócio você trazer o Juninho, dá não? Eu dá, vou dá, baitar dá, aqui Dá, dá, dá, dá, dá Olha aí galera, pelo amor ah de lá, Deus Ah lá, e o guerreiro será que o guerreiro escamou, mano? Acho que o cara escamou, mas... É, a minha parte Guarda eu fiz Posso ir nele tá, Ele tá sem visão só agora não Pegou Passa a faca nele Tá morto Eu vou dar dano nele, aí vai dar pra ver onde que ele tá Tá morto, tá morto Queria a colheita, tem... hein Eu vou ultar aqui morre, já, Marquinhos tipo, Sem garantir se que ninguém vai morrer, velho É isso Boa ult, paizão o Juninho vai explodir, o Juninho vai explodir, o Juninho vai explodir. Ah, vai explodir, o Juninho velho. vai explodir. Passei, passei o Ignite dele, trouxe passei o Ignite dele. Eu não, trouxe, não consegui tacar. Será a que eu matei? Aqui, será né? que a gente matou no, no Ignite com o Leandri? Será que a gente matou? Será? Não. Será? Será? Não, não. Pô, achei que era ele morrendo. Porque... Faltou a faquinha sair, mano. Essa faquinha sair dava boa, mano. Quem sabe do mundo? Mano, eu ganho assistência como? É. Box só box, Calma, calma... Meu Deus, calma. Você mata, você mata, você mata, nice. Claro, claro. Cura Jimmy! Não cura, não cura. Mas você já fez o seu, você já fez o seu. Você, fez. É uma, você é o verdadeiro herói, velho. Foi uma historinha? Foi, foi, foi. Boa. Ó o Kha'Zix. Tem um stunzinho aí pra dar uma enchida do saco. Ele sabe que. você Quer parar, pode de fazer? Citar. Quer parar de fazer? Não, para, para, para, para, para, para, para. Trolei, velho. Trolei. Mano, a gente luta. Ó, o box, então, usa a box, usa a box, usa a box, usa box, usa box, usa box. Usa box, usa sim, box. Sim, a gente mata todo mundo, a gente mata todo mundo. Nossa, eu peguei aqui o morto, galera. Olha meu campeão. Ai, nossa, pior que meu flash parecia Vayne ficou dando um chase no cara, velho ela só nervosa, só nervosa Foi bom, né E se o Juninho for rapidão para pra cima deles? Uma hora esse Juninho estoura, mano Uma hora ele estoura Fudei o Twitch, eu tô Nossa, isso tem quatro, caras Olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho Olha o Juninho, olha o Juninho, olha o Juninho Olha o Juninho, olha o Juninho Tô focado só em controlar ele Nossa, eu nem vi meu boneco morre Jim tem que controlar o Juninho pra Catarina. Então, a boxe, fudeu, velho. Aham, aham. Fudeu. O minion, o minion tirou a box. Tem outra box? Junei. Ela tem anatema. Ela não me dá dano. Nice, nice. Passa a faca desse outro. Passa a faca desse outro. Tem um stun nele. Tem um stun nele. Morreu. Caralho, mano. Eu, eu joguei bem mal nesse tempo. Mano, eu perdi meu boneco, mano. E quando Eu tava só <risos> controlando o Juninho, que eu não sabia onde eu tava. na hora que eu vi onde eu tava, eu tava no meio de todo mundo. Aí eu acho que os caras de achou dele. que era o Maqui, Juninho, mas não minha, era eu. eu.